Olha os bichão chegando aí. Isso Aí, aí vamos lá, vamos lá. Pode, pode soltar, pode soltar. Invasão de orques aí. Olha o bichão oh, aí. Oh, oh, oh. O que é aquilo? Morelha. <risos> Morelha pontuda. Uma carinha, carinha meio amassada. Legiões de orques ali. E chegou a hora de falar desse personagem aí, que é o Adar. É... Provavelmente não é o Sauron. Adar, é, embora Adar signifique pai em Sindari, né? Mas pode ser um comandante ali dos orques. Agora, o que nós temos, antes de falar especificamente sobre o Adar, é, no Conto dos Anos, no Apêndice B do Senhor dos Anéis, fala o seguinte, que por volta do ano 500, Sauron começa a se agitar novamente na Terra-média, ou seja, numa era tão longa como foi a segunda, já no ano 500, o Sauron já estava se movendo ali, né? para fazer as artimanhas dele. É, a gente sabe que o Sauron, ele, ele, de fato, quando o Morgoth caiu, ele se arrependeu e, e ele chegou a se ajoelhar diante de Eonwë, que foi o arauto dos Valar, né, que era o arauto de, de Manwë, o líder das hostes dos Valar, é, na primeira era. Só que quando, quando Eonwë fala para o Sauron ir para Valinor para pedir perdão diretamente aos Valar, aí o Sauron capa o gato, né, ele vai-se embora, o orgulho falou mais alto, ficou envergonhado e foi. E aí, nesse retorno para a Terra-média, é que ele volta novamente a, a, a, ao lado sombrio aí da força. Então, tem essa passagem lá do Conto dos Anos que fala por volta dos anos 500, que é relativamente cedo na Segunda Era. Então, por isso aquela preocupação da galada, né? o inimigo está aí, está voltando, as trevas estão aí, desde o comecinho da era, porque já naquele começo o Sauron já estava se movimentando. E essa movimentação dos aí já deve ser isso. Agora, quanto ao Ada especificamente, aí surgem os rumores. Né? O último rumor que eu vi é que o Ada e a gente até mostrou na última live, o César fez lá um slide, que o Adar, ele está com a armadura élfica, com a cota de malha élfica, porque ele tem até aquelas estrelinhas, né? as mesmas estrelas que tem na roupa da Galadro, lá, quando ela está lá no gelo. E aí, que história é essa de elfo, né? elfo do mal, o elfo negro, tinha um elfo negro lá no, no, no Silmaril, mas era Eolo. Mas ele era um elfo negro porque ele gostava das sombras, né? Ele vivia naquela Inan que era uma floresta densíssima, que não tinha luz. E aí ele era o um elfo negro por causa disso. É, e tem o Maiglin, que era o filho dele, que chega a fazer uma aliança com o Morgoth, porque ele queria é, é, Idril, que era filha de, de Turgon, de Gondolin. Então ele, ele falou para o Morgoth onde é que ficava Gondolin, né? e naquele grande festival que estava havendo, o Morgoth solta os dragões com Balrogs, com tudo, e aí acontece a queda de Gondolin. Não chega a ser uma aliança né? entre um elfo e o senhor sombrio, mas foi uma traição de um elfo para o Senhor Sombrio. Então a gente já tem é, um histórico aí de um elfo que uhum. abriu mão da, da, da, da, dos seus próprios é, é, da, da sua própria raça em benefício lá do Senhor Sombrio. Aí não seria para virar para o lado negro da, das trevas, né mas sim, mais para é o benefício próprio. Ele foi enganado por esse. um negócio que caiu, caiu na, na conversa dele. Então, e aí, mas a gente vê esse tema várias vezes. A gente vê primeiro, quando o Maeglin faz isso, ele faz por medo. E quando a gente vê o último, as últimas frases aqui, era medo e fé. né E justamente a, a linhagem do Tuor é, é a linhagem que mais tem fé porque o Tuor seguiu seguindo o Cisnes, depois ele seguiu a, a, a, as palavras do humo até chegar em Gondolin, depois o filho dele teve fé que conseguiria chegar lá. Enfim, é, exatamente, o Maeglin e, o, e a família do Tuor é, é esse embate, fé e medo mesmo. Agora sim, o rumor que eu vou falar, é... antes, antes do rumor eu vou dizer eu vou, vou ler uma citação, que é, ela é muito falada porque ela mostra bem que o... Aparentemente, os elfos não se aliavam a Sauron. Essa passagem lá da Última Aliança, quando ele fala o seguinte, ela está lá no capítulo dos Anéis de Poder da Terceira Era. Fala assim, "De miladres cruzaram as montanhas nevoentas por muitos passos e marcharam rioando em abaixo. E assim chegaram, afinal, diante da hoste de Sauron em Dagorlad, a planície da batalha, que está diante do portão da Terra Negra. Todas as coisas vivas estavam divididas naquele dia, e alguns de cada espécie, até mesmo entre feras e aves, podiam ser encontrados em cada hoste, salvo os elfos apenas. Somente eles não estavam divididos e seguiam Gil Galad. Dos anãos, poucos lutaram de cada lado, mas a gente de Dorin de Moria lutou contra Sauron. Então essa é uma passagem bem forte que demonstra que os elfos nunca se aliariam ao Sauron, né, ou Morgoth. Porém aí eu já vou entrar naquele rumor que eu falei, salvo engano foi o Fellowship of Friends, que o Adar não, ele aí ele não é elfo propriamente, ele seria o último elfo corrompido por Morgoth para se tornar um orc. Então ele seria ali meio que um orc ou um semi-orc, entendeu? Porque a gente sabe que uma das origens dos orcs foram aqueles elfos que foram capturados por Morgoth, foram corrompidos, deturpados através de tortura e outros meios cruéis até se tornarem orcs. Então, o Adar seria esse último elfo capturado que se corrompeu até virar um orc. Inclusive, já continuando esse rumor, fala que o visual dele seria bem mais grotesco do que esse que a gente está vendo aí. Só que aí a, a, a pessoal da Amazon cortou e disse, não, não, não seja uma coisa tão, tão horrível assim. E aí ele ficou assim, nesse meio, ele tem o rosto meio, meio deformado, né? parece um elfo, né, de longe. Então tá meio caminho aí entre um elfo e um orc. Então ele seria mais um semi orque do que propriamente um elfo. Né? Então, lembrando, lembrando e... também, né, Sérgio, que nós temos aqueles orques maiores que viviam, sei lá quantos anos? Eles eram maiores, né? Exatamente. É outra origem dos orques, também faz parte lá do Legendário, que seriam aqueles grandes orcs é, espíritos é, maiores é, ou espíritos menores que assumiam a forma órquica para comandar os exércitos dos orques. E esses costumavam, até quando eles morriam, né, o corpo físico deles morria em batalhas, é, outras batalhas posteriores, eles até apareciam novamente, porque a gente sabe que os Maia tinham aquele poder de reconstruir seus corpos. Então, eles eram vistos frequentemente, apesar de terem morrido anteriormente. Existiam esses grandes orques, né, os grandes líderes ali dos das e dos orques. Agora, até voltando para o Adar, dessa questão do, do, do elfo ser do, um elfo sombrio ou um elfo caído ou não, eu encontrei uma passagem lá no Silmarillion que dá guarida, né, dá fundamento também para o elfo a serviço do, do seu sombrio. E eu vou ler aqui para vocês. Está lá no capítulo da Ruína de Beleriand e da Queda de Fingolfin. Presta atenção aqui. Ó. Os orques, cada vez mais ousados, vagavam à vontade por toda parte descendo o Sirion, no oeste, e o Caelon, no leste, e cercaram Doriath e assombravam as terras, de modo que feras e aves fugiam diante deles, e silêncio e desolação se espalhavam sem cessar desde o norte. Muitos dos Noldor e dos Sindar eles tomaram como prisioneiros e levaram a Angbend, e fizeram deles escravos, forçando-os a usar seu engenho e conhecimento a serviço de Morgoth. E Morgoth enviou seus espiões, e eles estavam trajados em formas falsas, e o engodo estava em sua fala. Faziam promessas, faziam promessas mentirosas de recompensa, e com palavras matreiras, buscavam atiçar medo e ciúme entre os povos, acusando seus reis e chefes de cobiça e de traição um contra o outro. Mas aí que tem mais. E por causa da maldição do fratricídio em Alqualonde. Tais mentiras a miúde pareciam críveis, e de fato, conforme os tempos se tornavam sombrios, tinham uma medida de verdade. Pois os corações e mentes dos Elfos de Beleriand nublaram-se de desespero e medo. Mas sempre os Noldor temiam mormente a traição daqueles de sua própria gente que tinham sido servos em Angband. Pois Morgoth usava alguns desses para seus propósitos malignos. E fingindo dar-lhes liberdade, mandava-os para longe. Mas suas vontades estavam acorretadas a dele e saíam apenas para retornar a ele de novo. Portanto, se qualquer dos cativos escapava de verdade e retornava a seu próprio povo, tinha pouca acolhida e vagava sozinho, proscrito e desesperado. A Da ruína de Beleriand e da queda de Fingolf. Quem quiser ver de novo essa passagem aí. Então, olha só, né? Rapaz, estava tudo aí. tá tudo aí, bicho. Os caras estão sabendo a fonte dele. Não, ah, não pode usar o cimarilho? Pode, bicho. Eles podem dar aquela cavadinha ali, entendeu? Fazer a referência. Então, me parece que temos aí um fundamento fortíssimo para a criação desse personagem novo aí, que é o tal do Ada. Então, não é despropositado essa história de elfo caído e tudo mais, então ele deve ser esse meio orc aí, já que foi o último elfo a ser transformado em orc, talvez, então tá um semi-orque, e tá lá o fundamento aí no, no Silmarillion dos que foram escravizados por Morgoth e ainda faziam a vontade dele. Então a gente tem aí pelo menos três caminhos, se a gente também colocar os Maiar, então a gente tem três caminhos a gente não tá afirmando que os caras da série estão fazendo isso, mas são três caminhos que a gente não pode julgar antes de assistir, então... Fundamento funda. tem. É, base tem.